Olá pessoal, aqui é Tony Rodrigues, Além da Notícia. Pessoal, é impressionante o que cupins são capazes de produzir no papel. É impressionante. Isso aqui é um espaço que eu tenho em casa, é o último espaço da casa, fica mesmo bem no fundo do quintal, é o chamado fundão. É aqui, inclusive, isso aqui é o muro dos fundos da casa, onde tem aqui esse quadro e tal, que você está vendo aí do Palácio de Karnak, que é o fundo, é o muro do fundo das, da casa. E aqui eu construí essa área, são... São 12, 10 metros por 6, então são, 10, são 160 metros quadrados. Bem aqui do lado nós temos um poço, Cacimbão não é poço tubular, é um poço Cacimbão, que abastece a casa quando falta água é, do sistema público, né, do que vem da rua. E, e aqui é totalmente autônomo, é uma área autônoma. Aqui nós temos, bem ali na frente, nós temos um, um banheiro, é uma suíte, tá? E aqui eu trago os meus livros para cá. Eu fico... Horas e horas aqui, lá é a minha casa, lá você tá vendo o fundo lá. Fico horas e horas aqui fazendo minhas reflexões, minhas leituras, gravando alguns vídeos, conversando com vocês exatamente. Infelizmente, olha só, eu aqui há várias semanas que nós temos esse espaço vago aqui, né? Espaço aqui eu tive que tirar os livros daqui, porque esse aqui estava completamente infestado pelos cupins, totalmente infestado pelos cupins. É, levei lá para cima, lá para casa, para o escritório lá de cima, e está lá até agora. Depois coloquei aqui esses, essas coisas aqui, para eu vou mostrar agora para vocês, exatamente para suprir esse espaço. Fica até bacana, né? Fica um fundo no fundo das gravações, você tem aqui é, algumas coisas que eu recebi. Como lembrança de pessoas amigas, está aqui, olha, esse aqui... Uma pequena lembrança do agradecimento pelo apoio a esta obra. Essa aqui foi a obra vencedora do concurso H. Dobal, de livros é, publicados, Academia Piauiense de Letras, do meu amigo Enés Barros. Aí ele, quando realmente ele ganhou esse prêmio, ele mandou confeccionar essa lembrança e, e, com, olha, personalizada com o nome dos amigos. Aqui é um microfone vintage ou vintage, aqueles microfones antigos. Aí ele funciona direitinho, tá? Entendeu o um problema? Posso até depois fazer uma gravação para vocês Esse aqui é o Cabeça de Cuia. É uma lenda genuinamente aqui do Estado do Piauí, de Teresina mais especificamente essa lenda. Lenda do Cabeça de Cuia. É, esse aqui eu comprei lá no, no Poti Velho. O ano foi, se o Espírito não me engana, 2005. Essa estátuazinha aqui do Cabeça de Cuia. O Cabeça de Cuia também é uma lenda muito conhecida aqui em Teresina. Posso contar depois, deixa aí nos comentários. Olha, eu quero saber sobre a lenda do Cabeça de cuia. Isso aqui é a coruja. É o símbolo do médico, tá? Uma caneta aqui. Não sou médico, não, tá, pessoal? Eu sou jornalista. É, isso aqui foi presenteado a mim por um grande amigo meu, o Silvio Mendes, que foi meu médico, ortopedista, desde os seis anos de idade. Ele trabalhava na clínica São Lucas, com o Dr Gerardo Vasconcelos. E nós... Eu fui crescendo e ele se tornou meu amigo ao longo de todos esses tempos, todos esses anos, ele é meu amigo. E me deu esse presente aí, da época da formatura dele. Ele disse, olha, guarde lá com as suas coisas. E isso aqui é uma lembrança minha. Parece que foi quando ele era prefeito de Teresina, no primeiro mandato. Isso aqui é uma pena. Uma caneta, e é uma caneta mesmo, tá? É de verdade. Vocês coloca a tinta, você coloca aqui a tinta. Tá aqui, olha só. Vai escrever. Isso aqui foi outro presente também. Que é da Abadia de Westminster. Na Inglaterra. Esse aqui foi um amigo meu que trouxe para mim. Esse mesmo amigo aqui, ó. O Enés Barros. Camarada é totalmente do bem, gente. Boa demais. Aqui canoa quebrada. Uma lembrancinha lá do Ceará também. Aqui é uma lembrança lá de Beberibe Que nós compramos. Deixa eu ver se... É... O artesão é esse rapaz aqui. Chiquinho Rafael. Aqui o telefone dele, ó caso ah, você tenha gostado de querer encomendar alguma coisa, o telefone dele está aí. E aquela ali é uma velha cachimeira que por aqui passou. Tem a música popular, né? Foi a professora Ivelta que me deu, Ivelta Lopes, Abreu Lopes. Professora Ivelta, doutora e professora da Universidade Estadual do Piauí, Universidade Federal do Piauí, Colégio Dom Barreto. E aí eu tive que tirar os livros aqui desse perímetro, né? Veja que todos os outros estão... Com os livros, aqui tem algumas coisas, acho que a Pedrina arrumou e encontrou essa maneira. Aqui, Cordéis Gonzagianos, antologia isso que também foi um presente que eu ganhei. Vou já falar sobre isso. Causos Gonzagianos, também outro livro que eu ganhei. Posso falar sobre isso e vou falar sobre isso, tá? Os cupins, né? Ele tá falando sobre os cupins, eles me obrigaram a tirar. Aqui tem outros personagens, você conhece ali o Gordo e o Magro. E aqui o meu personagem preferido das histórias em quadrinhos, dos filmes, que é o Homem-Aranha. Eu gosto do Homem-Aranha por causa do Peter Parker. Peter Parker. E a bandeira do meu Piauí. A bandeira do Brasil está lá no outro escritório. Posso até trazer para cá e acho que vou trazer para cá. Tem mais ali, ó, pessoal. Ali foi um prêmio de reportagem. Lá atrás, sobre o trânsito, vai aqui tem uma frase, cada segundo é tempo para mudar tudo no mundo. Essa frase aí do Charles Chaplin, através do personagem Carlitos. Ali é uma deusa grega, não sei qual é o nome dela, também foi presenteada a mim. Então tá aí. Realmente eu tive você vê que ver que são vários, várias vacunas, né? Eu tive que abrir por causa dos cupins, onde eles trabalharam, Tive que retirar, esperar um tempo. Não sei se ali é uma infestação dele, assim, atrás. Ó. tá vendo aqui? De repente... E ali tem uma marca da passagem deles. Não sei se... É, acho que é passagem antiga. Aqui também eu tive que tirar. Aqui eu não preenchi com nada. Ficou mesmo aí essa grande lacuna. Tá? Alguns livros interessantes aqui. O blog de Bagdá. Acho que foi um dos primeiros blogs que foram feitos... Ainda durante a Guerra do Iraque. Aqui a descrição dos rios Parnaíba e Gurupi. Foi um alemão contratado pelo governo. Faz tempo aí. Mesmo do século XX, esse cara veio aqui, doutor Gustavo Dotti. Ele veio aqui e fez esse grande trabalho. Publicado lá pela Universidade de São Paulo e foi presenteado pelo Cid Castro Dias. Pessoal, aqui tem um livro também que é uma raridade, viu? Isso aqui me foi presenteado pelo professor Arimaté Tito Filho, que ele é autor, na época que ele era presidente da Academia Piauiense de Letras, estava fazendo lá um curso de agente cultural, representando aqui o município de Altos e ganhei esse livro dele, o um livreto. Naquele tempo eles faziam um livro de qualquer tamanho. Hoje, pelas normas internacionais, um livro só pode ter, no mínimo, 70 páginas para ser chamado de livro. Então isso aqui hoje é um livreto, viu, pessoal? Então, a Tito Filho, Governos do Piauí, desde o primeiro governante em 1784, o João Pereira Caldas, até o governo do Alberto Silva, 1971 a 1975. Então está aí esse livro. Uma coisa aqui que eu vi... Ah, esse, esse aqui, olha só. Esse aqui é interessante, As Primícias do Dias Gomes. Acho que eu já falei sobre esse livro aqui. Esse aqui, No Sertão Nordestino, no século XIX, no começo do século XX, tinha um negócio interessante que acontecia, viu, pessoal? Com As primícias esse livro trata disso. É, as primícias é o seguinte, eu, eu conto já já para você, eu, eu, essa, essa questão, ela, ela diz respeito a... Eu acho que você deve ter assistido aquele filme Coração Valente, né? Coração Valente, o cara se zanga porque tinha o, o cara casava, mas o direito à primeira noite, o direito à lua de mel era do dono da propriedade. Então, as primícias era isso: a pessoa morava na terra de um fazendeiro. Aí, quando aquela moça casava, não era o noivo que iria ter a primeira noite com ela, era o dono da fazenda, o fazendeiro, o coronel. E aí o camarada se revolta nesse livro e foge com a moça. Diferente do, do, do filme Coração Valente, não tem morte, ele não mata ninguém. Né? Mas, no fim das contas, ele é capturado junto com ela e é obrigado, então, a. Porque é costume, é pelos costumes. O tempo ao humoris, ó tempos ou costumes. Então é isso pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia, muito obrigado a você, qualquer coisa, estamos aqui. Não deixa de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e admiradores.